Olá estudantes, tudo bem? Professor Fábio da Silva Rodrigues novamente com vocês. Vamos trabalhar mais um módulo, apresentar para vocês mais um módulo da disciplina Fundamentos das Mídias Sociais Digitais. Hoje nós vamos abordar o módulo 3, que é o módulo final dessa disciplina, 51 horas. Nós vamos começar apresentando o módulo, o objetivo dele, de forma geral. Então, essa primeira aula, ela explana o que nós trataremos ao longo do módulo de forma geral. Começa no aspecto mais introdutório, né, apresentando como será esse módulo, né, essa subunidade é, de forma mais ampliada e depois nas próximas videoaulas aulas nós vamos adentrando especificamente cada conteúdo. A ideia é apresentar de forma geral o que nós iremos trabalhar, Tudo bem? Qual que é o título desse módulo, né? módulo 3? Mídias sociais digitais e suas relações com a área de marketing. Então a gente tem um encaminhamento, uma, uma relação forte das mídias sociais digitais, como nós já estamos falando algumas aulas, sobre mídias sociais, sobre redes sociais, sobre a origem dessas mídias sociais, sobre como elas surgiram, que é algo que começa offline e depois se torna online, sobretudo nessa virada né, com a internet no final do século XX, início do século XXI, e com o mundo da, da convergência, convergência digital, com os smartphones e, e as redes sociais, é, como popularmente a gente fala, bombando, né, funcionando efetivamente, com tantas pessoas conectadas no mundo, usando... É, toda a tecnologia na palma da sua mão com o smartphone. Então, a gente tem ali uma, uma gama de consumidores que estão sempre aptos a receber informações pelas redes sociais. Então, no Brasil, por exemplo, a gente viu em slides anteriores, né? o brasileiro é o país que fica o segundo colocado em uso de redes sociais. O brasileiro fica nove horas por dia na internet e quase quatro horas em redes sociais, essas nove horas que ele fica. Então, imagina para a empresa que vende produtos... Eu sei que onde eu vou encontrar o meu consumidor, meu cliente, meu usuário da informação, como a gente vem dizendo, né? Que eu vou produzir esse conteúdo é, é, nas mídias digitais para atraí-lo, para depois transformá-lo de forma natural e orgânica em um cliente, um consumidor do meu produto. Então, onde que eu vou encontrar? Eu vou encontrar nas redes sociais. E é nesses canais de comunicação, claro que eu vou fazer, como a gente viu na aula anterior planejamento de como encontrar esse consumidor, que rede que ele usa, esse, esse usuário, barra cliente, barra consumidor, onde ele é, se encontra, né? onde eu vou encontrá-lo, que tipo de rede social que ele usa mais, qual que é o hábito dele de uso nas redes sociais, para entender o perfil desse, desse usuário das redes sociais, potencial cliente do meu negócio. Então é assim que a gente começa a é, entender a conexão disso tudo com o marketing, né? das mídias sociais, das redes sociais com a área de marketing marketing a gente é, na administração né vocês estão começando agora isso tudo mas de forma geral a gente tem uma relação muito forte com o marketing o marketing e propaganda né, mas o marketing além da propaganda né é, definição de produto preço adequado logística adequada né, o ponto para chegar a esse consumidor né o place que a gente chama e a promoção que é o aspecto promocional então as redes sociais as redes sociais elas aproximam esse essa empresa essa marca do consumidor qual que é o objetivo desse módulo então compreender as relações entre mídias sociais digitais e área de marketing, como a gente já vem adiantando. A nossa sementa segue esse sentido e o módulo ele finaliza é, essa é, condução do, do conteúdo até chegar das mídias sociais digitais com o marketing, é, esse relacionamento direto com o consumidor. O que, que a gente tem de alguns pontos principais desse módulo que nós vamos abordar nas videoaulas seguintes? As mídias sociais e o marketing, essa relação, né? Que A gente percebe que existe uma nova forma de conduzir o marketing a condição do marketing fica diferente né? nesse século 21, com as mídias digitais, mídias sociais digitais, né? com as redes sociais, a gente tem uma nova forma de lidar com o marketing, de atrair esse, esse cliente, esse consumidor. A gente busca esse fortalecimento dos canais de comunicação via essas mídias digitais, né? tem que buscar tornar tornar esses canais de comunicação mais robustos, né? fortalecer a relação, e como a gente viu a conexão, a conectividade, conectividade, né? o relacionamento, das marcas, com os clientes, por essas vias é, digitais, né, pelas mídias digitais, que é a nova forma, a forma online de comunicação. É, Jenkins, Winiford, em 2014, né, no nosso livro base, eles chamam a atenção para um, um conceito muito utilizado nessa nova perspectiva do, do marketing a partir das redes sociais, que é a chamada mídia propagável. O que seria isso de forma é, objetiva inicial agora, para a gente ficar gostinho de quero mais, na aula específica a gente aborda mais sobre isso. A mídia propagável é como fosse o um antigo marketing boca a boca, só que de forma digital. As pessoas que consomem meu produto e gostam da, minha, da marca que eu, que eu desenvolvo, que eu ofereço, elas gostam, elas vão buscar falar bem daquele produto. A gente, na mídia propagável, a gente fala aqui do lado lado da, de falar bem, né? E a gente viu na aula anterior sobre gestão de crise, que é importante o planejamento e é gestão de crise. Às vezes o boca a boca também ele é negativo, né? Alguém fala mal do pro meu produto. Então lá na questão é, ética da empresa tem que saber como lidar nessas situações de, situações de crise. Mas a mídia propagava de forma geral, forma objetiva, ela é essa esse marketing boca a boca só que de forma digital. Eu vou espalhando a minha boa experiência com aquela marca e me torno, por exemplo, o que as empresas mais buscam, como a gente é, já começou a traçar em aulas anteriores, e agora a gente reforça, né? a, a chamada publicidade gratuita, né? não a propaganda que é paga. A pessoa que consome um produto e ela divulga o meu produto nas redes sociais de forma gratuita. Ó, tive uma boa experiência com esse produto, gostei desse relacionamento, foi legal, a empresa me atendeu bem, a entrega foi rápida, a gente vê muito isso em rede social, nos comentários, né? ah, comprei o produto, a entrega foi rápida, ou seja, a logística foi bem encaixada, né? entregou o produto na hora correta. O produto veio com qualidade, veio da forma como eu havia pedido, não tive uma surpresa negativa com o meu produto. Então, os canais de mídias sociais, as redes sociais, essas formas interativas de conectividade, elas fazem com que esse marketing boca a boca seja é, potencializado pelas redes sociais de forma digital. Então, quem tem uma boa experiência, ele passa isso adiante. Te gente aprofunda isso mais numa aula específica. É, sobre a circulação da mídia, outro ponto que nós trabalhamos nesse modo. Todos somos potenciais produtores e consumidores de conteúdo. Então, todos nós produzimos e consumimos conteúdo. As empresas querem vender, elas produzem conteúdo. Nós, consumidores, é, também consumimos conteúdo. Quando eu estou no lado do empreendedor, eu produzo conteúdo para vender aquele produto, para promover, para divulgar. E também a gente consome. Se é uma empresa que está numa cadeia produtiva, ela consome de outra empresa. Então tem um relacionamento em cadeia entre essas organizações e os consumidores que todos se relacionam nessa rede, nessa rede de conexão em que pessoas produzem conteúdo e outros consomem conteúdo. Ao mesmo tempo, o consumidor pode ser um produtor quando ele faz um comentário, por exemplo, né? Ele gerou uma nova, uma nova informação numa rede social, numa mídia social, de uma empresa quando ele faz um comentário, quando ele não curte uma determinada é, o conteúdo que foi exposto, né? aquilo é uma reação, uma reação desse consumidor de não se conectar com aquela marca. Então, tudo isso tem que ser olhado com atenção também. Com as mídias digitais, a forma como a mídia circulada mudou, né? Não é mais da mesma forma offline como a gente comentava, ela é agora digital, por essas redes sociais que é lá onde os consumidores vão estar. Curtir, compartilhar, comentar essas ações novas sobre como os usuários recebem e tratam o conteúdo. A gente vai falar esse conteúdo o quê agora? Como propaganda, eu vou atrair um conteúdo desse é, é informativo para atrair esse consumidor, mas tem também as propagandas, né? A divulgação do produto, o papel dos digitais influencers, né? Para atrair esse, essa, esse consumidor, esse usuário para a minha empresa, para a minha vida social. Da comunicação em massa, eu passo para a chamada comunicação digital, onde agora tem a, a comunicação offline e a comunicação online, que é a todo momento, dá tá um clique a pessoa já tem contato direto. Não tem que parar frente, em frente a uma televisão para assistir um programa, não. Isso é no ônibus, vindo do trabalho, a pessoa está tendo essa informação em tempo real. Existem as novas formas de circular esse conteúdo nesse contexto, né? dessa, como dizia, da publicação offline para online, a era da democracia dessa publicação e circulação de conteúdos, uma participação efetiva e contínua do público, então não é mais passiva a ação do público, os usuários. Ela é uma ação ativa. Ele curte, ele compartilha, ele comenta sobre o meu produto, em relação ao meu produto, em relação à minha marca. As empresas podem produzir e circular seu próprio conteúdo. Não depende mais de uma agência de propagandas ou de um canal de TV, uma produtora de, de uma produtora de vídeo para fazer um vídeo é, preparado. Não, ela mesma pega um celular de boa resolução, de qualidade e ela faz seu próprio conteúdo para promover vendas, onde eu passava em frente uma loja é, e via as vendedoras, né, uma gravando, a, a, a outra com uma iluminação e a outra com um microfone, e duas lá com, as, com, uma, com os produtos promovendo uma loja de roupas aqui na minha cidade. Né. Então é assim que se faz, né, você joga no canal da rede, desculpa, na rede social da empresa, no ambiente social, e já circula e já gera essa, essa propagação ou não, esse engajamento ou não desse em relação a esse conteúdo. Então, a empresa pode produzir e circular seu próprio conteúdo. A gente tem um novo modelo, tem novos paradigmas do e-commerce. O e-commerce, lá no final do século XXI e século XXI, era muito falado do de e-business, depois do e-commerce, né, o comércio eletrônico, e hoje ele volta muito forte, né, sobretudo com as conexões com o Oriente, né, as vendas que vêm das empresas que vêm lá do Oriente, a gente tem bastante conexão com as, as marcas chinesas, com as outras também, né. mas é forte essa conexão de é, é, compras e, e vários negócios que surgem, né? Dropshipping, né? Que você tem novas possibilidades nesse meio também. Temos um novo modelo de e-commerce que tem várias possibilidades, né? Você, é, no dropshipping, você vende o um produto, mas você nem chega a receber esse produto, né? Direto da, você vende, entrega direto da China lá para quem você vendeu. Então tem várias modalidades. Você pode usar a realidade aumentada, é, a realidade virtual. A realidade virtual é quando você é, interage, você faz o seu é, usuário interagir no seu ambiente virtual. É, na sua plataforma, aumentada é quando você permite por um sistema, por uma por uma tecnologia, com que no ambiente físico, ou seja, é, no ambiente é, desse plano que nós conhecemos aqui, a gente traga é, imagens de um outro plano, do plano virtual para esse plano físico aqui, né plotando, projetando imagens nesse ambiente físico também. Os ambientes virtuais, são uma outra questão importante né que a gente tem que é muito importante nós temos esse, esse essa informação que são muito virtuais eles fazem parte desse novo place então o um novo especificamente falava dos quatro P's do marketing marketing né produto preço place e promoção o place que é o um ponto era um ponto físico quando eu estudei na graduação hoje esse place ele é virtual pode ser o metaverso por exemplo é lá no metaverso muitas empresas de turismo, empresas do ramo imobiliário, empresas do, do sistema de meios de pagamento, já você cria assim, um avatarzinho como cliente, consumidor, como usuário, para adentrar aquele ambiente. Então, nesse mesmo contexto, inteligência artificial, uma série de possibilidades de você recriar, a partir da tecnologia, um novo place, um novo espaço de relacionamento com o consumidor. Nós vamos ver isso mais à frente também, com detalhes. O marketing das mídias sociais, né? Nessa convergência de mídias, você tem pelo smartphone, depois das mídias, todas conectadas umas às outras, você tem essa cultura de convergência de mídias, então todas começam a ficar muito próximas umas às outras, né? Nesse contexto, contar histórias é importante. Você tentar conectar as mídias numa mesma base, numa mesma plataforma, e contar histórias, né? Criar um roteiro para que atraia as pessoas, né? A, a lógica do storytelling, né? contar histórias para as pessoas se envolverem com o seu conteúdo, com a sua marca, com a sua empresa. É, por isso que os digitais de fazem tanto, tanto sucesso, né? Eles contam histórias do cotidiano e criar essa conexão e relacionamento é fundamental com o seu usuário, com o seu consumidor. Cortejar o consumidor nas múltiplas plataformas de mídia. Você tem que é, tentar atrair esse consumidor para que ele seja um, um futuro consumidor seu, né? E seja um usuário do seu conteúdo. Esse, essa ideia, buscar, capital e, e trazer para suas mídias esse consumidor. A gente tem nesse marketing, nesse novo marketing de mídias sociais, novas abordagens, né? deve-se estabelecer uma conversa contínua com o público. Todo momento, né? esse, você não pode ficar muito tempo sem falar com o seu consumidor. É isso que o consumidor busca, né que você esteja presente digitalmente. A gente falou já em presença digital, vamos falar um pouco mais à frente, mais aprofundado, mas a presença digital é importante, você tem que se fazer presente para Kotler, Jaya e Setiavan, 2016, uma mudança no marketing tradicional para o marketing digital, como a gente percebe. O chamado marketing digital é o que a gente encaminha como ponto fundamental, né? O marketing diferente do que era há um tempo atrás. E nessa rede social a gente tem várias oportunidades. Redes sociais como um canal simples de comunicação e eficaz, comunicar com atuais e futuros clientes, uma forma rápida, econômica e acessível de comunicação, você não tem que pagar mais aqueles absurdos que se pagava para os veículos de TV e rádio, para poder se comunicar, claro que ainda existem esses meios, né? porém eles também competem, sabem que a competição nesse meio ficou forte, né? então, eles também entraram nas redes sociais e também buscam né, competir com esse meio, os valores são mais acessíveis de investimento nas redes sociais, do que a mídia tradicional, o alcance é muito maior porque encontra a pessoa em qualquer lugar, em qualquer tempo, com mobilidade, na rua. né? É, a TV também você tem o celular, né? vamos pensar assim, mas a pessoa não para para assistir TV com mil dos tempos, há 20, 30 anos atrás, para ficar à frente de uma TV. Antes, investir em propagandas, aguardava o resultado. Hoje, não. O investimento era primitivo né? para pequenas empresas. Hoje, pequenas empresas podem ter acesso às redes sociais. Elas podem ter esse acesso às redes sociais de forma mais acessível. Né? Não é tão absurdo para essas empresas mais. Com as mídias sociais, o consumidor passou a ter mais poder, ele tem mais voz, ele passou a ter voz, ele passa a ser ouvido, e essa voz precisa ser ouvida, ele fala nas redes sociais, ele emite sinais, o vetor se modificou, né da, da empresa para o mercado, do consumidor, agora, né, do consumidor para a empresa, é ele que determina para a empresa o que ele quer comprar, da forma que ele quer que seja entregue, a logística como deve ser feita, e a empresa marca, deve estabelecer um diálogo com esse consumidor, é importante ter esse diálogo, essa... Esse relacionamento da empresa com o consumidor é fundamental a se fazer presente é, diariamente no cotidiano desse consumidor. O ponto que a gente encaminha para o final dessa apresentação, a gente vai ser vai ser a nossa segunda parte da unidade 2, é sobre o marketing digital. Ele influencia decisivamente esse consumidor de hoje, esse consumidor contemporâneo. O marketing não é mais um marketing tradicional. Ele é hoje boca a boca online, como a gente falou inicialmente, né? É, a ideia de convergência todos no mesmo aparelho, você tem várias informações as empresas mudaram a sua forma de comunicar com o cliente, são novos hábitos necessários nas mídias sociais o consumidor tem muita informação, então ele pesquisa antes de comprar um produto, ele sabe muito, muitas vezes mais que o próprio vendedor o vetor parte desse cliente para a empresa e não mais, vice-versa né, né, da empresa para o, para o cliente com as mídias, uma maior eficiência nas campanhas de marketing, você observa, você tem essa maior eficiência com as mídias digitais nesse contexto. E o uso estratégico, porque o marketing digital ele é uma ferramenta de uso estratégico das organizações. Ele abre uma série de novas possibilidades, de novas gamas para as empresas, de é, permeabilidade, penetração, de captação de novos clientes, de fidelização de novos clientes, de bandeiros que você já tem, facilita a captação desses novos, permite a manutenção e fidelização dos que você já possui, esse é um ponto fundamental, reduz desconfiança no processo de compra e essas mídias sociais influenciam o comportamento de compra desse consumidor. Para a gente finalizando, né, questões importantes. A presença digital proporciona uma oportunidade de marcar presença nesse meio digital. A empresa tem que marcar esse território. Essa é a arena competitiva, né, o meio virtual. Interagir, chamar a atenção para a marca. E esse, esse marco digital nas redes, ele se refere a essas estratégias para ter sucesso nesse plano. É, no marketing de atração que nós vamos ver na matéria específica, os clientes são ativos no processo de busca da informação. Eles são atraídos por essa marca. A gente pode finalizar esse módulo 3, essa introdução, Dizendo o quê? Complementando que as velhas formas de fazer marketing não servem mais, né? para alguns ramos servem ainda, né? mas de forma geral, até para as pequenas empresas estão se transformando. A mídia propagável é um novo boca a boca que ocorre via as redes sociais. Esse boca a boca agora ele é virtual. As pessoas compram e falam bem do produto. Novas tecnologias, como realidade aumentada e virtual, podem revolucionar o e-commerce pelas experiências. Então, não é uma forma estática de e-commerce. Tem um site e ele vende-se sozinho. Não, tem que interagir com esse consumidor também. Todos que atuam nas redes sociais são responsáveis por a, pela produção e circulação de conteúdo, e o marketing digital é uma forma estratégica de você fazer uso das mídias e redes sociais, e se, se configura como esse recurso estratégico importante para as organizações. Bem, pessoal, a ideia da disciplina é, do módulo 3 é esse, é, culminar com a ideia de redes sociais e, e mídias sociais digitais com marketing, e é isso que nós vamos fazer nas próximas aulas específicas. Até mais, bons estudos, nos encontramos.